Seja bem-vindo! Este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição, você vai ver. Apresentações culturais mostram o que alunos aprenderam na edição 2018 do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania. Tanto de criança, adolescente que trabalham, que não estuda, no Brasil é muito grande. E no quadro Decisão... Em Alto Araguaia, uma trabalhadora foi condenada a indenizar o ex-patrão. Em estúdio, você vai saber mais sobre direitos humanos com o procurador do trabalho e professor da PUC de Campinas, Silvio Beltrabelli Neto. Tudo isso agora no Trabalho em Revista, que está começando. uma escola estadual de Cuiabá fizeram apresentações de paródia, música e teatro aqui no plenário do TRT. O tema foi o combate ao trabalho escravo infantil e ainda racismo. A festa foi o encerramento da edição 2018 do projeto TJC, Trabalho, Justiça e Cidadania. Veja como foi. Estudantes da escola Professor Ulisses Cuiabano subiram no palco para mostrar que tem talento, muito talento. Teve espaço para música. Teve também teatro. Gostaria de ser juíza. Não me alimento direito. Não tenho coisas nem para prosseguir. As performances tinham como tema escravidão, racismo e trabalho infantil. Olha só essas pinturas, bem bacanas, né? Aliás, não faltou dedicação de quem participou. A gente acaba mostrando em mímicas, em teatro, porque isso é bom, mostrando até para os alunos mesmo, que geralmente isso ninguém mostra. A gente acaba mostrando através de teatro, saiu bastante. Teve muita dedicação de cada um, né? para ter uma coisa boa, para apresentar uma coisa boa. Tudo isso faz parte do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, realizado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Tudo que os alunos mostraram aqui contou com uma participação para lá de especial, a dos professores. Foram eles que ajudaram a colocar a teoria em prática. Foi muito bom, houve bastante envolvimento do, dos alunos, dos professores também, porque a gente conversava muito entre nós, né? E a gente trocava ideias o que que a gente ia apresentar para eles, o que, que a gente estava apresentando em sala de aula, né? Eu levei vídeos, documentários, mostrando crianças trabalhando em situação degradante. Os melhores trabalhos foram premiados. E os jurados tiveram uma escolha bem difícil para definir os vencedores. Eu realmente me impressionei é, com a qualidade dos temas, com a programação, com o planejamento, com, com a, a riqueza do trabalho em grupo, com riquezas de trabalhos individuais mesmo dentro. É algo que realmente mexe com a gente, não só pela, pela, pelo dia, pelo que se, se viveu aqui hoje, mas pelo trabalho que nós fizemos no decorrer do ano. A OAB agradece a oportunidade de estar aqui também colaborando com esse projeto e eu particularmente me sinto sim muito, muito feliz. Teve também a premiação do concurso de redação e quem levou a melhor foi a Jamile, que aprendeu bastante enquanto escrevia. Eu não esperava. Quando falaram terceiro, aí eu fiquei, nossa, eu não vou ficar com nenhum. Eu achei que eu ia ficar no terceiro. Aí quando falou meu nome, eu fiquei, meu Deus. A gente não sabe como que é complicado tanto de gente, tanto de criança, adolescente que trabalham, que não estuda. No Brasil é muito grande. Um projeto que nasceu com a proposta de formar cidadãos. É, ficaram muito interessados no projeto né, e se dedicavam. Ao máximo, tanto fora do horário quanto em, em aulas vagas, né? E, e os professores também. Eu estou até emocionada porque me surpreenderam com as apresentações, as paródias e o tema esse ano envolveu o racismo, o trabalho infantil, o trabalho escravo e a gente observa que eles vivem, muitos alunos vivem essa realidade, por isso a emoção, a gente percebe a, a, nos olhos das crianças quando eles interpretam, mas no fundo nós percebemos que, que não é só uma interpretação, essas crianças vivem isso e levando a noção, a consciência de trabalho, justiça, cidadania, do que é certo, do que é errado. Então a gente observa que essas crianças estão se conscientizando, inclusive para questionar de quem exige esse tipo de trabalho, para questionar dos pais, dos professores, dos empregadores. Então isso é muito importante. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu estou feliz. agora no quadro decisão que uma trabalhadora foi condenada a pagar indenização ao ex-patrão. Os detalhes com Sinara Álvares. Uma empresa de vendas de Alto Araguaia foi acusada injustamente de manter os empregados em situação análoga à escravidão.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 para mim é um privilégio. É uma missão de vida é servir ao próximo. É você ter a possibilidade de contribuir, né, com seu seu estado, seu município. Servir a coletividade com responsabilidade, comprometimento, conquista de objetivos. Conquista de objetivos pessoais, com, conquista de objetivos social. Cuidar das pessoas do nosso público como eu gostaria de ser tratada. Servidor público. Para merecer esse nome e para ser verdadeiramente servidor do público, ele tem que gostar do que faz. É servir efetivamente a sociedade atendendo o interesse público. A capacidade de servir ao próximo em prol da nação, de forma a fazer o melhor hoje e o futuro também para as futuras gerações e ver o sorriso do jurisdicionado com a alegria de que obteve justiça. A mais honrosa das funções é você servir ao público e ser útil ao maior número de pessoas possíveis. É servir ao público, é servir ao próximo. E servir ao próximo é servir a Deus. Não como um favor, mas um dever. Uma, uma forma de retribuir cada centavo que os contribuintes recolhem aos cofres do Estado. É ser um ser comprometido fazer uma opção de carreira, não só pela estabilidade, mas principalmente pelo serviço é, social que a gente presta, é, pelo comprometimento que a gente tem, pelo prazer que a gente tem em fazer o que faz. Todos os dias, quando finalizo meu expediente, eu falo hoje eu dei o meu melhor e eu acho que o servidor é isso. A Vara do Trabalho de Juína, em conjunto com o Ministério Público, abre inscrições para cadastramento de projetos sociais para destinação de recursos. Saiba mais sobre isso e outros fatos no Giro da Semana. O Janela TRT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 O edital e outras informações sobre o assunto estão disponíveis no site do TRT de Mato Grosso. E no próximo bloco, o assunto é direitos humanos e flexibilização no trabalho a partir da reforma trabalhista. Quem fala com a gente sobre isso é o procurador do trabalho e professor da PUC de Campinas, Silvio Betramelli Neto. Continua com a gente, é no próximo bloco.